E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e cara, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu queria fazer há muito, muito tempo no Clash Royale, que é subir de nível, mano, pra quem não sabe, eu tô nível 9, né, eu cheguei na Arena Lendária sendo nível 9, então quer dizer que eu não upo muito minhas cartas e também não dou muito. Coisa feia, né, João? <risos> mas enfim, vou começar a doar mais. E vou começar também a upar as minhas cartas. Na verdade, eu tenho bastante ouro. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês depois. Mas mais pra frente, vamos falar um pouquinho sobre o meu nível, mano. Como eu falei pra vocês, atualmente agora eu estou nível 9, mano. E falta pouquinho demais. Eu acho que deve faltar 60 e pontos, 60 XP, pra mim colocar eu no nível 10, mano. Pra mim colocar no nível 10, mano. E pra mim vai ser muito importante isso. Porque assim, na Montanha do Porco e na Arena Lendária, eu só jogo um cara de nível 10... Muito nível 11 E alguns nível 12 Então assim, nível 9 Tá sendo muito complicado, é sério Tá sendo muito complicado vencer as partidas Porque o cara acha que não, porque não muda tanto ali A vida das torres, enfim O dano que dá, essa pouca diferença Já dá um up nas partidas, enfim Muda bastante coisa, querendo ou não E a gente vai colocar hoje Hoje o amigotão vai ser nível 10 No Clash Royale, até que enfim Beleza, então toma aqui dentro do Clash, mano, olha aí, eu tô com 3.750 10, eu dou uma descida, recupero alguns troféus, enfim, tô nessa faixa aqui, daqui a pouco eu volto pra lendária mas tem que deixar muito like, eu me source pra caramba pra voltar aqui pra lendária, eu queria mostrar pra vocês também aqui galera, que ó, eu já tô finalizando esse baú gigante aqui, e tá vindo mais um baú mágico nos meus slots e mano, eu vou fazer uma mega abertura aí de baús né, espero que venha a lendária e então vai ser bem bacana, daqui tá aqui pra frente, como eu falei pra vocês aqui ó, tô com 9.946 de XP, e falta aí pouquíssimo pra gente pegar nível 10 o que, que eu vou fazer então pra nós pegar nível 10? Eu vou ali no clã, vou começar a doar algumas coisas vou, vou ver se o pessoal pediu pra doar alguma coisa ali Provavelmente sempre tem alguém pedindo alguma doação ali E eu vou começar a doar ali pra ver se a gente chega... Aberta aí do nível 10, ou se a gente consegue pegar nível 10 apenas doando Se não der, a gente vai upar alguma carta aqui Mas no vídeo de hoje a gente vai pegar nível 10, meus amigos Beleza, então tô aqui dentro do clã, ó, Vamos procurar aqui algum cara que tá pedindo doação Meu Deus, sumiu, todo mundo, ninguém vai... Já, já doar pra todo mundo, não acredito nisso, mano Ei, na hora que eu preciso doar Não deu galera, foi ele no clã, mas todo mundo já pediu o que tinha pra pedir aqui Na verdade deve ter algum outro que não pediu, mas não tá online no momento Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai upar aqui uma carta que eu quero muito, muito upar Eu acho que vai ser o espírito de gelo, tá? Pro nível 9 aí... Não sei, mano. Eu queria para minha gangue. Mas, enfim... A gente tá com 120 mil de ouro. Então, é muito ouro. E eu quero sugerir uma proposta pra vocês, cara. Se vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo... Eu vou gastar todo o meu ouro upando as minhas cartas aqui. Então, cara... Desce aqui embaixo, clica no botão de like, mano, deixa muito, muito like. Também se inscreva no canal se você não for inscrito aí ativa o sininho, tudo junto ali. Mas o like é muito importante pra fazer esse vídeo aqui gastando todo esse ouro. Ó, vai dar 200 de XP, então a gente vai conseguir pegar... Nível 10 aqui no Clash Royale, upando o Espírito de Gelo, beleza? Bora então melhorar aqui o Espírito de Gelo pra pegar nível 10, mano Espírito de Gelo melhorado aí pro nível 9, não tá aquelas coisas ainda porque é uma carta comum Mas o que valeu a intenção aqui de melhorar só esse Espírito de Gelo É pelo fato que a gente vai pegar nível 10 agora no Clash, mano E lembrando que se bater muito like eu vou upar o restante tudo, mano Agora vamos pegar aqui, ó Nível 10, uhul, mano Nossa, muito bom, agora eu fiquei empolgado aqui, ó A torre do rei aumentou de vida, mais 384, né, dano tá dando mais 8, beleza Calma aí Ai, caramba E a torre das princesas, né, que é, é, é um ponto muito forte aqui, tá dando 252 e mais 9 de dano, então tá muito bom Cara, nível 10, que é muito Mano, <risos> conseguimos aí Chegar no nível 10, mas esse caminho É muito demorado, mano, pra pegar Nível 11, agora tenho certeza que vai demorar uma eternidade Mas eu vou começar a doar Mais a partir de agora, o vídeo Então que a gente vai fazer melhorando todas as cartas A gangue, enfim, cavaleiro aqui que tá mu Muita carta eu preciso melhorar aqui no jogo Eu vou fazer, se vocês derem muito Muito, muito, muito like no vídeo, então não esquece E agora, bora batalhar e testar Esse nível 10 aqui, minha conta nível Nível 10 no multiplayer. Beleza, então puxei uma partida aqui. Vamos ver com quem que a gente vai jogar. A gente tá quase perto aí da lendária. Nível 10 também. Tudo bem. Estamos jogando aqui contra o Cafa do Clã Caras Player. Será que é BR, mano? Parece BR pelo pelo clã. Mas enfim, a gente não sabe, né? Tranquilo. É. Eu acho que vai dar bom ali. Não, não vai dar bom nada. Deu ruim, bicho. Mas beleza. Né? Foi uma troca bem bem vantajosa, assim. Vamos colocar nossa peca aqui. Pra ver, né? Pra parar esse gigante dele aí, ele veio de bruxa. Se ele. Eu acho que vou tacar, mano. O meu meia cavaleiro em cima da bruxa, porque apeca. Opa, zapzinho aqui. Mago elétrico aqui. Pra finalizar. E tranquilo, a gente vai conseguir parar aqui, né? Esse, esse combo dele aqui. Todinho, eu acho. Pelo menos eu acho, né, bicho? Calma aí, calma aí. Beleza, paramos aqui. As, uh, o que ele tacou aqui. Tranquilo, tá, tá, tá de boa por enquanto. Vou tacar aqui, mano, a minha gangue Só pra dar suporte Aqui, porque ele gastou o tronco Então acho que vai dar bom agora Beleza, ele gastou isso aí Vai dar bom pra gente agora Nossa, vai ser muito bom, mesmo, porque eu acho que é bem provável que a gente leve a torre dele Olha, se não levar, vai ser muita cagada Mas, ixi, vamos levar Vamos levar a torre do cara aqui, muito, muito bom Aí, bandidinha, A bandidinha ainda bateu lá Então, cara, tranquilaço na nave Errei o Zap aqui, ô oh, maravilha, João. Tem que cagar, né? Tem que sempre cagar Beleza, vou puxar aqui com os servinhos E vou tacar aqui A minha Opa, precisava, agora foi ruim Agora eu joguei ruim aqui, calma aí, calma aí Tá aqui o mago elétrico ali Eu poderia ter jogado um pouquinho melhor Dessa vez, né, mas enfim Fiz cagada, tá tudo certo Tá tudo certo, tá tudo de boas Beleza, então o mago elétrico vai dar o que? Uns dois hits ali Três hits, oh coisa boa, parabéns o mago elétrico Muito bom Beleza, vou tacar bandidinha aqui e vou segurar o zap, né? Vamos ver que o cara, provavelmente o cara vai tacar gangue. Não, não tacou gangue, tacou ali o gigante dele. Tranquilo, vou tacar aqui o meu zap. Vou tacar aqui a minha peca. Tranquilo, vou tacar aqui, aqui. Puxar aqui, isso aqui. Ele tá tentando dar uma desperta esse ladinho. Tranquilo. Vou tacar, mano. Eu não vou nem defender muito esse lado aqui. Eu vou, eu vou vir com peca pra cá, ó. E vou tacar a bandidinha aqui no centro. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Beleza, zap aqui. Bandidinha, pelo menos vai lá, fia. Deixa a não vai fazer porcaria nenhuma. Mas vou tacar gangue aqui também. Né? Vamos tacar as coisas aqui, bicho. Pra ver se a gente consegue levar outra torre dele. Levamos mais uma torre dele aqui. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Tá sendo, tá sendo legal esse jogo aqui, cara. Calma aí. Vou puxar esse aqui. aqui. Vou tacar os servinhos aqui. Ele, ele acho que vai levar minha torre ali do outro lado. Se não levar, vai estar quase levando. Mas, mano, vai ser difícil ele ganhar essa, viu? Mesmo se ele levar outra torre ali, nós já vamos ganhar aqui. Porque, enfim, nós levamos as duas torres dele. Vou mandar um joinha aqui pra ele. E bom jogo, cara! Tamo cada vez mais próximo à lendária. Já deu uma diferença, vocês perceberam aqui na partida. A partida já ficou até um pouco mais deu uma, até um alívio, né? Nível 10, assim, mano. Tá bom, gostei da experiência, beleza? Tamo com 3.740 troféus. Mas estou feliz que a gente conseguiu chegar aqui no nível 10. Então tá valendo, cara, aí então Feliz aqui, vamos cada vez mais progredir Não esquece de deixar muito, muito like Pra gente upar as nossas cartas Que eu tenho certeza, mano, que quando a gente Upar as nossas cartas, quando a gente deixar nossas cartas fortona, mano, vai ser Liga um Vai ser Liga um quem tá torcendo aí <risos> Enfim, não esquece de deixar o like De se inscrever no canal e de ativar Também o sininho pra você receber sempre Os vídeos do Abigodão, mas deixa o like, porque mano Like tem a ver com você receber os vídeos Porque o YouTube identifica que você tá gostando Do canal, que você tá gostando dos vídeos, então é isso aí Um beijo no coração de cada um de vocês é. E valeu!